Estamos ao vivo, então. Bom, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Cali, sou servidora pública municipal aqui em Campinas, monitora de educação infantil, advogada e também militante do PT. É, faço toda quarta-feira essa live que chama Guida Entrevista. Hoje, o Guida Entrevista tem a honra de receber uma companheira que é da Direção Nacional da CNP. Única dos Trabalhadores da CUT, que é a companheira Jandira Uerrara. Boa noite, Jandira, tudo bem? Boa noite, Guida, muito bom estar aqui com você, nossa guerreira de Campinas, e boa uhum. noite a todos os companheiros e companheiras que estão aqui nessa, nessa conversa. Bom, pessoal, a Jandira hoje está aqui para cumprir uma tarefa importantíssima, que é comentar, debater um pouco conosco sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Né? Mas antes de eu passar a palavra para a companheira Jandira, eu vou aqui iniciar com os recadinhos iniciais que sempre faço. Né? Primeiro dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage, que é uma página no Facebook Guida Calisto 20. Então, é, vocês vão acompanhando aí, pela nossa página, curtam a página, façam comentários, compartilhem, que assim que a gente der um, tiver um tempinho, a gente passa as perguntas aqui para a nossa palestrante, para a nossa companheira Jandira, tá bom? E também ela é transmitida é no blog, né? O Júnior tá aqui já me avisando, já tá no blog, já tá no blog o é, blog da guida.net.br então se você quiser compartilhar para alguma pessoa né, que queira é, saber sobre o tema se você quiser, enfim né, debater com alguém que não é inscrito no Facebook você pode compartilhar pelo blog também, tá? Como eu já falei blog da guida.net.br então tem esses dois canais aí de transmissão a gente sempre coloca depois né, no canal do do YouTube, mais assim, de forma é, de transmissão mesmo, ao vivo, são esses dois canais, a página do Face e, a, e o blog. Eu peço para o pessoal que for entrando aí na transmissão, que dê um toque para a gente sobre o som, sobre a imagem, tá bom? Que se tiver algum, alguma coisa para a gente melhorar, o nosso pessoal vai operando aqui para melhorar o som, e a imagem, tá? Bom, pessoal, é, no início agora de setembro, nós ficamos, né? Soubemos aí pela mídia, enfim, que foi que o governo Bolsonaro entregou um projeto é, de emenda constitucional, né, uma PEC chamada Reforma Administrativa. E, e vários foram os comentários aí que a gente ficou... né que nós tivemos acesso, mas aí nós, conversando um pouco com a nossa companheira Jandira, que é uma militante sindicalista, direção nacional da CUT, que tem se aprofundado, estudado o tema, então a gente, né, meio que entendeu ser extremamente importante discutir esse tema, uma porque, né, tanto eu como a Jandira, nós somos servidoras públicas, e a gente sabe a importância que é, não é uma questão aqui corporativa, mas a importância que é a gente defender o Estado, o Estado é, enquanto é, que venha oferecer e manter as políticas públicas para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro. Principalmente né, aqueles que mais precisam mesmo. Então, nós entendemos ser bastante importante a gente fazer isso esse debate, se de fato essa reforma significa uma reforma administrativa, né ou se é um outro tipo de, de reforma. Aí. Então, quero já, de antemão, agradecer a Jandira, né? falar que eu tenho uma, uma honra de tê-la aqui, é uma companheiraça nossa, sempre que eu tenho dúvidas, sempre que eu tenho qualquer questão, eu me socorro até a Jandira, porque eu sei do compromisso que ela tem, com serviço público, com servidores públicos, com trabalhadores brasileiros. Então, boa noite, Jandira. É com você, noite, tá? Vida. Eu é que agradeço poder Isso. estar aqui com você para a gente poder é, contribuir né, nesse debate importantíssimo que é a situação é, do serviço público no Brasil, quer dizer, num momento em que o serviço público é uma questão de vida ou morte, né? que é, quer dizer, que o papel desses trabalhadores nesse setor é fundamental para a gente poder garantir a vida numa crise sem precedentes nesse país, né? Uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária, né? E justamente nesse momento os, os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço público estão sendo atacados, né? e não é agora só com a reforma com a reforma administrativa né que é algo de, de maior alcance e profundidade mas isso já já começa com a aprovação da lei complementar 173 né é que congela salários e congela direitos né por, por por mais de um ano por um ano e meio né no momento quando justamente Quer dizer, os trabalhadores do, do setor público que estão na ponta, né, seja quer dizer, na ponta no atendimento direto é, na saúde ou na educação, através né, desse, desse sistema, esse sistema cruel né, de, de EAD, e todos os demais servidores né, das áreas de segurança, de assistência social, que estão aí para segurar e para atender da melhor maneira possível a população. Mas. É, primeira coisa que eu queria é, chamar a atenção, que eu acho que é um, um fator político na conjuntura importante, é como foi recebida é, esse projeto, né, que eles denominam de reforma administrativa, né, mas na verdade a gente vai ver que é muito mais que isso. Como é que isso foi recebido pela mídia, né, pelo no Congresso Nacional, pelo Rodrigo Maia, né, e, e, e a turma, né, dos golpistas? Tá certo? E como que foi recebido pelo tal mercado, né? Ou seja, pelo grande capital, né? Então, veja, isso não só foi muito bem recebido, como há tempo já tem, mas agora se intensifica uma campanha de demonização, uma campanha de ataques, né? Via mídia, via, quer dizer, todas essas forças, né? Golpistas é, do capital contra os trabalhadores do serviço público. Então, estão aí de novo, né? tiveram um momento que parecia que estavam que estava havendo divergências profundas entre esses setores, mas saiu tá todo mundo misturado, unificado, até todos os agentes do golpe de 2016 para impor para o povo brasileiro mais capitalismo, mais neoliberalismo, mais retirada de direitos, não só dos servidores, mas do povo brasileiro. Então isso mostra que a gente não pode ter dúvida nenhuma do tamanho da potência destrutiva desses nossos inimigos de classe, porque é isso que eles são, inimigos de classe. né? E nem a gente pode minimizar os esforços que nós vamos ter que fazer no movimento sindical, no movimento social, junto aos partidos de esquerda, tá certo? para conscientizar, para organizar e mobilizar a classe trabalhadora numa grande movimentação para detê-los e derrotá-los. Né? Isso a gente sabe quer dizer, que não é pouca coisa, principalmente no momento tá que, que uma grande parte né, da classe trabalhadora né, é, ou está trabalhando em péssimas condições, ou a maioria nem trabalhando, dependendo né, do, do auxílio emergencial que eles, é, que eles querem cortar ali. Quer dizer, o pessoal está, é, como é, costuma-se dizer, né, é, vendendo o almoço para comprar o jantar. né? E, quer dizer, e uma parte da classe trabalhadora, quer dizer, uma, é, a exemplo da educação, né, que é um setor importantíssimo nas mobilizações, especialmente do setor público, tá certo? que estão nesse trabalho remoto e lutando para não voltar às aulas. Então, assim nós estamos num momento de grande dificuldade de organização e de mobilização que nós vamos ter que encontrar formas de superar. Mas para entender o alcance dessa, dessa tal reforma administrativa, que na verdade é muito mais que isso, é uma reforma do Estado, né? a gente precisa colocar em perspectiva com o um conjunto de ataques que os neoliberais estão fazendo contra os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora desde, desde a Constituição de 88. Né? Então, primeira coisa, vamos entender o que são direitos sociais. Né? O que é o direito social que está lá no artigo 6º da Constituição? É o direito à educação, é o direito à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade e à infância e à assistência dos desamparados. tá certo? Veja, a previdência social já foi... Enfraquecida, quase que destruída, né? Uma minoria vai conseguir ter acesso à previdência e à proteção social, tá certo? O trabalho, com a reforma trabalhista e a, e a, e a terceirização sem limites, está totalmente desregulamentado, tá certo? Eles conseguiram né, destruir, né? É, é, importantíssimas da CLT Tá impor um cardápio de contratações precárias, tá certo? e isso tudo, num cenário de crise econômica, de desemprego crescente, né? de uma situação, quer dizer, uma situação como nós nunca tínhamos vivido no Brasil no último período. Bom, então veja, o Temer começa os ataques a, a, aos direitos sociais com a emenda Constitucional 95. Então veja, não é de hoje, desde dezembro de 2016, né, os investimentos públicos né, das áreas sociais, dessas áreas estão todos congelados. Né? E, e ali já se impõe também quer dizer, a, a, o ataque a vários direitos dos trabalhadores do setor público submetido a uma lógica fiscalista. Né? Agora, veja, nessa situação, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa relacionar e entender quer dizer, que o, a, a reforma administrativa não é alguma coisa isolada, pelo contrário, ela faz parte de todo esse contexto de ataques aos trabalhadores do setor público e do setor privado. Não dá para entender o reflexo da reforma, da, reforma, da, da reforma administrativa sem a gente entender a reforma trabalhista né? e os impactos que isso vai ter nos direitos sociais. Né? Veja, é, a padical nos direitos sociais da classe trabalhadora, Tá certo? está por vir, se aprovada a reforma administrativa e as três PECs, outras, três, outros três é, projetos de emenda constitucional que estão desde setembro de 2019 e que, se chama, que eles chamaram de Plano Mais Brasil, que é uma PEC emergencial, uma PEC dos fundos, dos fundos públicos e do Pacto Federativo, está certo? Então, veja, essas coisas juntas, Tá? são um ataque aos novos servidores e aos atuais servidores. Então, não existe essa história de que essa reforma só vai atingir os novos. Isso é, é, é falácia deles para tentar dividir, inclusive, o próprio setor público. Não é verdade. Por quê? Né? A proibição de reajustes salariais a servidores públicos está tá lá na, na, é, nessas PECs, na PEC emergencial. Tá certo? A, realização, a proibição ao fim dos concursos públicos, a paralisação dos concursos públicos, já está nessa PEC emergencial. Né? É o, a, a, a proibição de criação de, de, ou, ou expansão de programas e linhas de financiamento para as políticas sociais já está lá. A suspensão da progressão e da promoção funcional em, é, na carreira dos servidores públicos, os atuais, está lá, nessas PECs nessas três peças do plano Mais Brasil a redução da jornada também está lá e se repete aqui né a permissão para redução para demissão né a partir tá certo é, dessa do teto do, dos gastos né a partir é, é, dessa visão fiscalista tá certo que você tem que se submeter às políticas sociais as políticas fiscais do governo, ao pagamento da dívida pública, está tudo lá. Né? Agora, então, veja, é um conjunto de ações, tá certo? já que se... E que essas, essas ações se articulam com a Emenda Constitucional 95, com a Reforma Trabalhista, porque a primeira coisa que, que a reforma administrativa faz é acabar com o regime jurídico único, tá certo? ter um cardápio de contratações de todo tipo, precárias e, e, e temporárias, Nesta CLT que foi profundamente enfraquecida com a reforma trabalhista. Uma coisa conversa com a outra, né? Isso sem falar de outras de outras é, de outras precarizações que eles querem fazer, a exemplo da carteira verde-amarela. Enfim, é um conjunto, né? Então, veja um aspecto interessante. E qual é o objetivo disso? Lá no primeiro parágrafo, quando eles vão falar dos princípios que devem reger a administração pública, tá certo? E eles vão incluir, junto com a, com a impessoalidade, junto com a transparência, junto com aqueles princípios que estão colocados, eles vão incluir um princípio da subsidiariedade. É uma palavra difícil. Subsidiariedade, tá certo? O que, que quer dizer isso? Né? que vem de subsidiário. Né? Qual que, hum. O que é que vem isso? Isso é um, é uma, introduz um conceito que, a, a, que o Estado só vai é, atuar na ausência do setor privado. Está certo? Isso está lá. Isso não está escrito como é que vai ser, nada disso, porque eles só querem abrir o um caminho na PEC para depois regulamentar tá esse papel subsidiário do Estado. Né? Ou seja, aquilo que interessa para o setor público, para o setor privado, é do setor privado. O, o, o, o Estado só tem que atuar naquilo que não interessa para os capitalistas. Então, vejo quanto isso é grave. Bom, é... agora, o que, que eles precisam? Eles precisam ir além disso, porque para criar condição concreta para que o Estado seja assaltado pelo setor privado, precisa destruir o principal pilar que constrói o serviço público, que são os seus trabalhadores e trabalhadoras. Porque eles precisam reduzir ao mínimo o elemento central que garante a permanência e a oferta do serviço público, que garante o acesso, o acesso da população ao serviço público. Para isso precisa quebrar a estabilidade. Veja, aí vamos, vamos ver o que é a estabilidade. Né? Em primeiro lugar, tá certo? a estabilidade é o que assegura ao trabalhador do setor público que ele possa fazer seu trabalho, né? reduzindo as pressões clientelista, o mandonismo, os interesses tá certo, é, partidários ou os interesses pessoais daqueles que, que, que fazem a gestão pública do país. Né? Então, a gente vê exemplos. Né? Vê, lembra o que aconteceu com. Com o fiscal que, que multou o Bolsonaro lá quando ele estava fazendo pesca irregular, não é isso? Ele foi demitido, né? Foi, foi, demitido, foi, foi exonerado do, do cargo, mas, mas a estabilidade garantiu que ele não perdesse o seu cargo público. E mil outros exemplos, né? Então, a estabilidade é que assegura é tá poder trabalhar né? com a autonomia relativa, né? com a proteção, né? Agora, veja, a estabilidade não é só uma questão de proteção individual, não é, certo? é ela que garante, que dificulta a estabilidade da própria prestação de serviço. Me diga uma coisa, o que eles querem fazer é que um prefeito possa demitir, por exemplo, os professores, né? que foram contratados. Ué, o que significa demitir professores? Significa reduzir o acesso das crianças... É dos estudantes, dos jovens, dos adultos da escola. Né? Então, veja, uma coisa está relacionada com outra, né? com a outra, tá certo? O que garante também a estabilidade, a continuidade da prestação de serviço, para além de um governo, é a estabilidade do setor público. Por isso, essa é a principal meta dessa, dessa chamada reforma administrativa. E por isso que ela não é uma reforma administrativa, simplesmente porque ela quer quebrar a espinha dorsal do serviço público, né? E, em conjunto com a Emenda Constitucional 95, com as PECs do Plano Mais Brasil, é a fórmula perfeita para, num um curto espaço de tempo, quer dizer, reduzir a oferta de serviço público e, consequentemente, dos direitos sociais daqueles todos que são assegurados pelo setor público, né? Além, obviamente, dos mecanismos de fiscalização de trabalho, de fiscalização ambiental, é, de... De preservação dos direitos das comunidades indígenas tradicionais Da ciência e da tecnologia tá certo? Porque nada disso interessa tá certo? Para esse projeto neofascista ultra neoliberal Bom, é, essa questão da estabilidade do setor público só, não, A quebra da estabilidade é só pelo plano dos novos Não é verdade, gente A quebra da estabilidade está colocada desde o governo Fernando Henrique Isso que a gente tem que entender já existe na Constituição, na Emenda Constitucional 19, tá certo? Lá, é, há, há, há, um, os critérios tá? que pode que um, um trabalhador pode, após o período do, do estágio probatório, aquele período de três anos, né, que, que ele, no qual ele é avaliado, quer dizer, quando é que ele pode ser demitido, tá certo? E... Quer dizer, não existe estabilidade absoluta isso nunca existiu tá certo ele pode um um, um servidor público ele pode ser é, ele pode é, ser demitido por uma por uma por uma avaliação né é, por um processo administrativo tá certo por um processo administrativo né é, em que ele, onde ele tem que ter ampla defesa, mas que pode ser dada a pena né, da, da, da exoneração do serviço público, tá certo? Ele também ele pode ser demitido por excesso de despesa com o pessoal. Isso já desde a lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Em outros mecanismos, já está colocado isso, né? Primeiro, tem, primeiro, demite quem é cargo de confiança, depois os não estáveis depois os estáveis, Tudo isso, a primeira onda neoliberal com o Fernando Henrique já fez. Mas tem ali, tá certo? Já de, aprovado desde Fernando Henrique, né? e que não foi regulamentado até hoje a exoneração mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. A ser regulamentada por lei complementar. Está certo? As lutas tá, que a classe trabalhadora, que o, o serviço público fez né, e o, vamos dizer, o interregno, né, o intervalo né, de ofensiva neoliberal que significaram os governos do Luiz Dilma, congelaram isso, tá certo? E isso não foi regulamentado, tá? Nós não tivemos, obviamente, mudanças né, nesse, nesse acabouço legal neoliberal, mas nós tivemos durante o governo do Luiz Dilma nenhum é, avanço na desregulamentação do trabalho, nem da, do setor privado, né? seguramos a, a, a terceirização sem limites, lembra aquela briga toda né? que, que foi feita, e nem no setor público foram feitas essas regulamentações de caráter neoliberal que o Fernando Henrique já deixou aprovado na Constituição. Bom... Estou falando isso por quê? Como é que eles vão acabar com a estabilidade de quem, de quem do atual servidor? Os novos já, pela, pela tal reforma, não terão. É regulamentando esse artigo que já está na Constituição. E mais, hum. aqui fala que é através de uma lei complementar, né? Tá certo? Ou seja, uma lei que precisa de um número maior, né? de, nas votações mais complexo. Ele muda para uma lei ordinária. Facilmente, é, facilmente facilmente aprovável. aprovável entendeu então veja aí acabou a a, a a estabilidade do setor público para todo mundo e mais essa reforma do bolsonaro tá certo ela une duas coisas ela une tá certo a, a quer dizer esse, esse esse esse objetivo neoliberal que é o quê né que é privatizar aquilo que pode ser lucrativo no setor, nas políticas sociais, né? Passar a gestão para, para as, as, as OS, tá certo? Para a terceirização do setor público. E aquilo que não dá lucro, gente, vai para onde? Vai, tá certo? Para as organizações né? é, assistenciais né? das igrejas conservadoras, do crime organizado, para fazer a parte de assistência social do, do projeto é, neofa, populista neofascista. Então, ela une duas coisas, entendeu? Que traz um elemento Sim. a mais do que aquela um do que você já trazia lá o, o Fernando Henrique. Né? Ainda traz esse elemento tá, dos interesses né, do, da extrema-direita neofascista, além do que concentra poderes na mão do presidente para quê? para facilitar, tá certo, a perseguição política que eles não, eles não escondem de ninguém que eles querem fazer, tá certo? Eles falam, como é que é acabar com os comunistas, acabar com a esquerda que tomou conta do setor público, né? E, e daí e aí por diante. Então é este é o conteúdo básico, tá certo, do desse dessa reforma administrativa combinada, né? Com esse com essas outras é, esses outros projetos de emenda constitucional Que já estão lá no... Já estão no Congresso já desde o do ano passado Então, assim, veja... E assim, qual que é o problema central disso? Há anos, né? Que a direita, que os conservadores vem demonizando os, o setor público, né? O que que te diz do servidor público? Trabalha pouco e ganha muito, né? E a gente sabe que isso é mentira, até porque essa reforma não vai atingir quem ganha muito. Não vai atingir o Ministério Público, não vai atingir o Judiciário, não vai atingir os militares, não vai atingir nenhum desses. A alta magistratura, né, os juízes o desembargados, ninguém vai ser atingido. Quem vai ser atingido? O trabalhador que segura na ponta, que é a grande maioria. Hoje, tá? 62% dos trabalhadores do serviço público estão nos municípios, são municipais. A maioria deles na saúde, na educação e na assistência. Tá? Salário. Gente, sabe qual é a média salarial do servidor público municipal né? no Brasil? A média salarial é de R$ 2.900,00 de quem está no município. Você está atendendo diretamente a população. Hoje, a média salarial do setor privado é de 2.400 e a dos municipais, 2.900. Até 2004, os trabalhadores do setor privado tá certo? tinham uma média salarial maior do que o dos municipais do setor público. Por que, que isso mudou? Por que, que isso mudou, de, de, principalmente em 2008, até agora Fundamentalmente uma das principais razões É a lei do piso Que aumentou o salário dos professores Do magistério E aumentou com isso a média salarial tá certo, Do setor público Que é baixíssima Do setor público municipal de 2.900 reais Fundamentalmente Além de, né, de outras conquistas Mas assim, a questão da lei do piso Conquistada né, no governo Lula né, Foi fundamental né, Para alavancar Para um pouco, né? Veja que é um pouco, né? o, o salário do setor público, né? E assim, a gente basta olhar, né, gente, o que está acontecendo para a gente ver o quanto que os trabalhadores do setor público tá, estão dando, né? O sangue e a vida, tá? Para segurar, né? Para segurar o mínimo, né? De respeito, de atendimento para a população nesse momento de pandemia, né? Agora veja. Então assim, aquela mesmo, assim, muitos daqueles que bate palma, né? Que bate palma lá com a com a demagogia que a Rede Globo faz, né? Tudo mais, tal, não conseguem associar, tá certo? Isso ao ataque, né? Ao, ao ataque que está sendo feito a esses mesmos trabalhadores. Então veja, nós temos uma tarefa primeira que é muito complexa, mas ela é fundamental. Tá certo ela é, ela é fundamental nós precisamos né nós precisamos nós trabalhadores eu estou falando de nós estou falando de nós trabalhadores municipais do setor público tá certo municipais estaduais também quem atende diretamente a população nós precisamos ter o povo do nosso lado e para ter o povo do nosso lado esse debate tem que ser levado pro povo o povo vai ter que entender que essa reforma administrativa tá certo ou é ou os servidores são um instrumento né, que eles precisam destruir para acabar com os direitos sociais, que é disso que se trata. É disso que se trata. Da privatização, tá certo? ou da volta do neocolonialismo, é, a volta do clientelismo, tá certo? a volta do direito está né, ligado tá certo? A, a, a grupos né, que vão privatizar tá certo? de outra maneira, né? seja... seja é, grupos religiosos, seja grupos ligados ao crime organizado, ou seja, que vai ter um festival né, de criar né, organizações né, ditas, né, ditas sociais, para poder fazer o trabalho clientelista. Então, assim, o que está em jogo é muito, muito, é muito grave, né? E exige da gente né, uma, uma luta enorme. aí eu vou concluindo essa, essa consideração aí inicial para que as pessoas possam perguntar, enfim, outros detalhes que a gente possa... Né, é. Nós precisamos, tá, ou bem, nós conseguimos conscientizar, organizar e mobilizar a maioria da classe trabalhadora na defesa dos seus direitos sociais né, e do serviço público, né, e no entendimento... Do, do que significa esse ataque, tá certo? Ou né, nós vamos ter muita dificuldade para barrar, quer dizer, algo em que é, os setores golpistas, os nossos inimigos de classe, o empresariado, o grande capital financeiro, a mídia, a Rede Globo, todas as outras, né? o Congre... a maioria do Congresso Nacional, tá certo? estão unidos e unificados e faz parte, inclusive, do acordo entre eles. Né, para poder, quer dizer, esse acordo que, que de novo né, quer dizer, fez uma pacificação né, dessa, desses setores golpistas com o governo Bolsonaro. Né. Então, assim, nós precisamos, em primeiro lugar, mobilizar as nossas categorias. Né, as categorias têm que ser mobilizadas. Né, e aí né, nós vamos ter que pensar em formas de fazer isso, formas, obviamente, que defenda... Né, a vida que defenda, que você não coloque né, em risco, com os cuidados, mas não dá para fazer isso só pela internet, tá certo? Temos que mobilizar a categoria. As nossas categorias têm que estar dispostas a ir ao povo. E como é que elas vão chegar no povo? Como é que elas vão chegar no povo? Tá certo? Para poder debater essas questões, para poder mostrar o que está acontecendo, para poder conscientizar e mobilizar. Isso é importantíssimo. Segundo, nós precisamos, tá certo? Nós precisamos de uma unidade de classe com os trabalhadores do setor privado, os trabalhadores do setor privado, essas Sim. campanhas salariais que estão acontecendo agora, o ataque que estão fazendo, a privatização dos estatais, tudo isso tem que ser. tem que estar junto, porque assim, é, é, nós estamos lutando contra o mesmo inimigo e contra um projeto que se apresenta fragmentado, mas é totalmente unificado, né? Uhum. E, e sim, então sem isso, né, sem uma, uma, e nós precisamos chegar nos movimentos de mulheres, da juventude, nos movimentos antirracistas. Tudo isso está ligado, tá certo? Quem vai, quem vão ser, né, os primeiros tá certo, a sofrer com a destruição das políticas sociais se não são os mais vulneráveis, né? Então veja, quem são os mais vulneráveis? se não somos nós as mulheres, os negros e negras, os jovens. Nunca houve um desemprego tão grande entre os jovens. Isso é muito, muito grave. Tá certo? É, é, é mais a metade né, dos jovens né, que estão que totalmente desalentados, totalmente sem perspectiva. Dizer, que mundo é esse? E tudo isso está junto. Né? E a reforma administrativa é uma parte muito importante Tá certo para a concretização desse projeto neofascista e, e, e ultra-neoliberal. Eu queria fazer essas considerações iniciais né, para a gente, que é um debate difícil, complexo, né, e que nós temos que enfrentar. Ué. Temos que ver como que a gente vai enfrentar isso, né, Jandira? Como você disse, né lá atrás a gente já falava, quando estava ali é, a ameaça do avanço das, das, das terceirizações, a gente sempre falava, não dá para deixar o setor público e o setor privado é, de forma isolada, né? assim, tem que haver uma unidade dos trabalhadores, e olha o que, que a gente está vendo. Depois que teve a reforma da Previdência, a gente pensou, nossa, o, o que, que será que vai vir? Acho que não tem mais nada pior, mas, a, mas não, eles, eles não arredam o pé, né? eles não, não fazem o mínimo assim de... de de negociação conosco, né, de mediação, olha, eu vou tirar aqui, não, eles estão assim, estão dispostos mesmo a essa direita, esse governo está disposto mesmo a retirar todos os nossos direitos e não deixar um sequer, eu acho que isso é, isso é muito sério, né, vamos ver se a gente, se nós temos questões, eu vi algumas questões, a Jaque, a Jaque fala o seguinte, a Jaqueline Teixeira, que é servidora pública aqui em Campinas, ela fala o seguinte, eu me lembro bem quando a FHC mudou o estágio probatório para três anos e queria também tirar a estabilidade. E como a companheira diz, a demissão sempre esteve prevista. Podemos ser demitidos por várias coisas. E a lei, aí a lei que né? Se não me engano, também prever quando excede a folha. Isso. É... A Jaque parece que comentou, fez algum outro comentário. Ó, é isso que eu, que eu queria ler, que eu vi ela comentando. Se, se eu não tivesse estabilidade, teria sido demitida. A cada vez que resistia a assédio e tantas outras que me neguei a cumprir ordens ilegais. Além das participações em greve, né? se passar voltará a ser como era antes de, de 1988 é isso né a Jaque ela é uma ela é um ótimo exemplo porque a Jaque ela é uma, uma fiscal né uma funcionária é, do, do, do setor fiscal você imagina né o que que vai ser de assédio nesses fiscais tributários né por exemplo para tentar aprovar é, medidas aí que o governo julga ser importante para os seus interesses, né? Que os governos de plantão aí julgam para seus interesses. Olha só como é que vai ser o assédio em cima desse servidor. Temos mais questões, o William? Não sei se nós temos... Temos. O William falou o seguinte, companheira Jandira, caso passe a reforma do jeito que está, um futuro governo progressista conseguirá reverter esse quadro? A gente sempre fica nessa esperança, né? Se, se passar isso, depois a gente coloca um governo de esquerda, a gente consegue reverter esse, esse quadro? É, Jandira, você tocou bem no ponto duas coisas que me chamam muita atenção. A questão, muitos... muitos Trabalhadores acham que ah, não vai atingir a gente, nós que estamos no serviço público, né? Ah, é, é, meio que se iludem né, com, a, com a questão do direito adquirido, né? mas você, como você mesmo diz, né? Ou seja, isso já está lá previsto na, na Constituição Federal. Está apenas adormecido porque não teve uma regulamentação em lei. Então, assim. Para um governo que tem né, todo o legislativo na sua mão, é muito fácil ele aprovar tais medidas. A Jandira aqui falou muito bem, destacou muito bem. Todo o chamado aí, é, setores do... Do, enfim, os setores é, do centro, né, como os chamados setores do centro, Rodrigo Maia e todos os seus aliados, eles, eles são favoráveis a essa reforma administrativa. E isso amplia muito né, poder a, a, essa, a esse setor político e abre é, uma, uma possibilidade, uma avenida de possibilidade para o setor privado, né, é, se utilizados do setor público para os seus interesses. Então, assim, não é pouca coisa o que está colocado aí. Você quer comentar, Jandira, alguma, alguma dessas Sim. questões? Sim, primeira essa questão da Jaqueline, né, é que uma questão importante que eu que eu não falei nessa é um outro aspecto dessa reforma é acabar, limitar, né, tornar mínima aquilo que se chama carreira típica de Estado. tá certo? Então, veja, todos aqueles que não fizerem parte das carreiras típicas de Estado, né, que hoje é um conceito mais largo, né, então tem né, várias... várias é, é, interpretações, muitos chegam até 300, né educação, a saúde está colocada aí, quer dizer tirando tudo isso, tá certo, sobra muito pouco, né? E quer dizer, isso vai, isso é, é uma forma de fragilizar, por exemplo, esses setores de fiscalização, né? O que os setores de fiscalização, né? Eles justamente, quer dizer, eles existem para fiscalizar abusos e ilegalidades, tá certo? Quer dizer, que quem, que quem faz, né? Quem faz, né? Em geral, capital, em geral, quer dizer, isso está no setor privado, tá certo? Então, assim, precisa, é, precisa enfraquecer ao máximo tá certo? qualquer mecanismo de fiscalização que esteja, nessa, que esteja com esse objetivo, né? De fazer cumprir a legislação, tá certo? de coibir abusos, né? De coibir ilegalidade. E a fiscalização passa a ter um outro caráter, né? Que é o caráter persecutório, né? Que é o caráter, quer dizer, próprio de quem quer, é, quer, quer a construção de um Estado de exceção. Né? Então isso, a reforma administrativa também é um mecanismo para isso, né? E Jacir me falou bem, quer dizer, os mecanismos de demissão, de quebra de estabilidade, eles já existem, né? Eles estão aí. E o principal deles é o fiscal, né? É o fiscal, é o que está colocado, quer dizer, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, que é, de certa forma, quer dizer, já aprofundada pela Emenda Constitucional 95 e foi mais um conjunto, tá certo? De, de, de PECs, né, que estão lá colocados, né? É, Para justamente, quer dizer, colocar o regime fiscal acima de tudo. O que, que significa isso, gente? Em outras palavras, está certo? bem, objetivamente, significa colocar, né, os interesses, né, do capital que detém os títulos da dívida pública em primeiro lugar, tá certo? Primeiro se paga a dívida. Inclusive, numa das PECs, uma das PECs emergenciais, ela é das PECs do Fundo Mais Brasil, coloca isso claramente, que o superávit tem que ir para a amortização da dívida. qualquer superávit. Entendeu? Ele não vai ser ele não vai ser para, para investimento social, né? até porque eles já estão congelados por 20 anos. Percebe? É uma rede, né? é uma rede, né? um arcabouço todo né? que acaba com, com o que havia né? de positivo na Constituição de 88, com os direitos sociais e, e, com, e principalmente, né? quer dizer, com a proteção, autonomia e estabilidade né? dos, dos servidores do serviço. Né? Bom, reverter o quadro. Num outro governo, né? A reversão de qualquer quadro desse tipo, tá certo? É, claro que ela, que ela, ela, ela tem que ach, é, ter as condições no outro governo. Agora, gente, governo que não tenha, tá certo? Um baita apoio popular. Um, sabe, um, povo, consciente, um povo consciente, um povo mobilizado na defesa dos seus direitos, tá certo? vai ter muita dificuldade, porque, na verdade, a gente consegue a reversão, ou a gente consegue, como eu disse, durante o governo do Dilma a gente conseguiu, quer dizer, que não deixar avançar a desregulamentação né, no, no, para os trabalhadores do setor privado e as regulamentações neoliberais para os trabalhadores do setor público, né, você consegue segurar, né, conseguimos segurar. Nós temos que ir para uma conjuntura de um governo, né? De um governo popular democrático, de um governo de esquerda, mas que a gente possa ir além, tá certo? De congelar ou de segurar aquilo que os neoliberais, né, é, plantaram e conseguiram, quer dizer, consolidar num determinado período. A gente tem que ter força popular para destruir, para destruir, né, o programa neoliberal, tá certo? E para construir, né? que é ao fim ao cabo, tá certo? Nós Estamos falando do capitalismo, né? É né? para construir, quer dizer, as possibilidades da gente fazer uma transição democrática, né? Para para uma outra situação para classe trabalhadora, né? Para um outro regime, né? Porque Sim. como é que entendeu? Então assim, é, são questões complexas. É possível reverter o quadro? É, é, claro que é, tá certo? Isso depende de quê? Depende de organização, de politização, de conscientização, tá certo? De um processo social, tá certo, que nos leve a ser capazes de fazer grandes transformações para valer reformas estruturais né? no, estado, no Estado brasileiro. É isso, né? A gente não vive falando quer dizer, que um grande problema que nós tivemos nos, nos nossos governos, o no governo do Dilma, foi que a gente avançou em políticas sociais, conseguimos segurar né, esse processo de desregulamentação, melhoraram o quadro de emprego no Brasil, embora os empregos continuassem precários. Agora, o que é que, o que, é que faltou? Faltaram as reformas estruturais, né reforma tributária com taxação dos ricos de grandes fortunas, tá reforma do judiciário. Esse judiciário é um judiciário oligárquico, tá certo? Oligárquico é uma casta, né? E uma casta, quer dizer, com, com características ditatoriais, né? Veja o que aconteceu, tá certo? Nesse, o que que aconteceu que está sendo hoje desvendado pelas próprias é, contradições que tem entre eles, né? O que, que foi a Operação Lava Jato, né? Aqui servia serviu a quais interesses, está cada vez mais claro a interferência dos Estados Unidos nessa questão toda, a prisão, a, a, o julgamento, a condenação injusta do Lula, está né? tá tudo aí, está tá tudo aí o que aconteceu nesse período. Então, assim, veja, isso foi o quê? Quer dizer, um Estado, né? um Estado, um judiciário, um sistema de justiça totalmente, né? é, totalmente concebido e organizado para os interesses do capital. É isso que nós temos que destruir, né? Agora para isso, obviamente, nós precisamos, né? Nós precisamos de uma, de uma, de um nível de organização, um nível de, de reconexão com a classe trabalhadora, tá certo muito maior, inclusive, do que nós já tivemos, né? Isso é fundamental. Sem o povo, sem a classe trabalhadora, não tem transformação profunda, né? Não tem reversão do quadro, né? Então, portanto, esse trabalho é, do dia a dia, do cotidiano, trabalho de base, é fundamental, não tem outro jeito de fazer isso. Né? Tem outro jeito. É... Acho que foram essas as questões, né, teve mais. Acho que foram essas duas questões. Ah, né? é, acho que foram, é. O, o William falou também sobre. Uhum. Ele, ele faz aqui a. a... Uma referência sobre a política do teto dos gastos é criminosa, né? Tudo isso para assegurar o rentismo. William, ele fala assim: ó, a política do teto de gastos é criminosa, tudo isso para assegurar o rentismo em detrimento da presença do Estado no cotidiano do povo. É exatamente isso. É isso, exatamente isso. Quer dizer, o objetivo, o sentido da política de teto de gastos, regra de ouro, essa coisa, é esse. É esse é garantir né é garantir é, a, a, o assalto porque é um assalto né é um verdadeiro assalto isso tá certo né? da, das riquezas do, dos recursos do povo né para, para o capital financeiro né? para o grande capital né e o povo e o povo para né? o povo nada migalha se sobrar né? Mas até sobrar. agora não é nem mais migalha sem so, se sobrar, porque veja, se todo superávit, né? Isso lá na, na, nas emergenciais, na reforma administrativa, se todo superávit tem que ir para amortização da dívida, né? Não tem nem migalha para sobrar. Né? Não vai sobrar nada, né? E aí para que funcionário público, entendeu? Precisa, precisa gente, precisa de demissão, precisa de acabar com a estabilidade, precisa que os novos entrem com salários, você sabe, é, o ingresso tá com salários menores, tá certo? Contrato temporário, daqui a pouco até contrato intermitente, porque tudo até né, que está na reforma trabalhista vai poder ser aplicado também ao, Sim. A, ao, ao ac serviço acaba, público, acaba a estabilidade. Tá é. Pois é. Agora, o trabalhador do serviço público, quem está na informalidade, quem está desempregado, está certo? Precisa fazer a conexão disso, que isso significa que a situação dele vai ficar muito pior, né? Porque o acesso... Né, que já é é bom que se diga também uma coisa importante né a, a proporção de, de funcionários públicos o percentual no Brasil né, em relação à população está certo é do é, é é baixo né é muito abaixo quer dizer, dos países desenvolvidos e mesmo de países é, também também de desenvolvimento e isso significa o quê está certo significa atendimento precário né? significa que não, que os serviços não são é, verdadeiramente universais, e o que tem é precário, né? porque a quantidade de funcionários públicos que você precisaria ter né, para ter os direitos sociais que estão ali colocados plenamente atendidos é muito maior do que o que existe. O que existe, eles querem acabar né? e precarizar ao máximo. Então veja, é, essa, esse é o plano, né? Esse é o plano. Né, dos golpistas. Esse é o plano do Rodrigo Maia, esse é o plano da Rede Globo, esse é o plano também do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro quer coisas além, quer coisas além, que é para eles poderem dominar uma outra, é, para eles poderem fazer o um neofascismo assistencialista, né? para eles poderem Sim. dominar a rede de assistência. Então ele vai além. E vai também, obviamente, no caráter político né, de poder de perseguição política aos servidores. Por isso, uma centralização, né? uma centralização perigosíssima nas mãos da presidência da República. Você e é vê, que a gente já... tem, né? ah, Eu fiz uma, uma live também, mas eu fiz sobre, com, com o pessoal da saúde, logo, é, acho que foi antes da pandemia, a gente estava discutindo um pouco a situação da saúde aqui em Campinas, fazendo, era, era no período de eleição do Conselho Municipal aqui de Campinas, e a gente estava fazendo uma avaliação, né, da situação do serviço de saúde aqui no município, e aí a gente recebeu um companheiro militante, né, do Conselho Municipal de Saúde, médico, e ele falava, você, e ele falou uma coisa que você agora é, confirma, ele falou o seguinte, que nós, é, assim, o governo hoje, né, não tem a, a pretensão de acabar de vez com o SUS, né? Até porque ele precisa desse espaço para estabelecer relações com essa rede que ele tem aí, né? É, agradar esse, esse setor que são os seus parceiros. O que ele quer fazer, né? É o processo de inampização do SUS. Ele quer voltar o SUS a ser como era a época do INAMPS, ou seja, um serviço precário, extremamente precário para poucos, né? Então, assim... Vem bem assim, né, bem, bem é, ao encontro do que você está falando agora, né, assim, é, confirma bastante aí. Só deixa eu, só, an, an, antes de te passar, só eu, eu vou ler esse comentário da Jaque, aí eu te passo e você já responde os dois, ó. Muito esclarecedor, companheira, Jandir e Guida Calixto, é por isso que precisamos eleger prefeitos e vereadoras comprometidos com a luta contra esses governos que tendem a precarizar para privatizar e Transformar as vagas, é, empresas, públicas, as, é, empresas públicas em cabides. É verdade, né? Fala, Jandira. Não, só uma coisa importante que, que assim, uma... É, eles, é, do, do ponto de vista da saúde, quer dizer, já desde, desde de, o Temer, mas isso aprofundou mais com o Guedes, Bolsonaro, né? essa ideia de plano de saúde popular. Né? Então, também, quer dizer, essa, essa, a destruição do SUS ou a transformação do SUS em outra coisa, que não é um sistema único integrado de saúde, também passa tá certo? Por, essa, por essa perspectiva que está colocada para os neoliberais de plano de saúde popular e de voucher na educação voucher tá na certo? educação, isso. A ideia é do voucher da educação, né? Você Exato. já tem hoje é, um, um índice de conveniamento imenso, não é isso? Com, com, com entidades, com tá certo? É. Com as parcerias, né? Público-privada, e aí daí para o voucher, tá certo? A partir de uma, de uma reforma de Estado desse tamanho, é um, é um passo, né? Então, veja, tudo isso é, nós não estamos inventando, né? A gente, se você, qualquer um que entrar no Google, vai ver na boca do Guedes, do Bolsonaro, todas essas questões são colocadas, e não só dele. Do, do Rodrigo Maia, né? Do Alcolumbre, tá certo? A Rede Globo, vocês vão ver, todas essas coisas que a gente está falando, né? Já, já foram colocadas. E eu queria colocar uma questão sobre prefeitos e vereadores. É muito importante... Tá certo que os trabalhadores do setor público e não só né que a gente quer dizer é, dialogue com as candidaturas né do campo popular do campo de esquerda do PT particularmente tá certo compromisso com essas questões isso é fundamental tá certo agora porque olha tem um aspecto interessante né que é, que, que, que nos tem chamado a atenção a luta pelo fundeb foi uma luta importantíssima, né? foi uma vitória importantíssima, que pode ser totalmente anulada, está certo? Com essa reforma administrativa. Anulada, com essa reforma administrativa e com mais ajuste fiscal né, do Plano Mais Brasil, tá certo? ou de Sim. outros que ele coloque em trás, está certo? Então, Sim. pode ser anulado. Aí, mais uma questão. A, a, a vitória do Fundeb, né, ela se deve à mobilização, está certo? A mobilização da classe trabalhadora A mobilização dos professores Das entidades né, Do setor público Mas, veja, ela teve muito apoio Inclusive De, de, de prefeitos de, Do campo conservador né, Ou mesmo da mídia uhum. e, Se tratava né, Primeiro de uma discussão da educação Que todo mundo fala né, Que educação é fundamental né? Então é ruim uhum. né? dizer, Como é que não vai ter recurso é. para a educação mas se tratava de mais recursos. Está certo? Então, até setores conservadores defenderam mais recursos para o município. O oh, prefeito tem é que venha mais recursos para o município. Agora se trata de enxugamento de despesa, Está certo? Por isso que a cobrança dessas candidaturas né, em relação à oposição firme e clara, contrária a essa reforma administrativa e outros mecanismos neoliberais, é fundamental ele é fundamental, né? Porque agora se trata de reduzir despesas e aí, gente, vamos ser sinceros aqui, não vamos nos esquecer, tá certo? De posicionamento né, de governadores, principalmente, né, né? Do campo da esquerda, do próprio PT, né? Que defenderam aspectos da reforma da previdência, porque significava o quê? Significava reduzir despesas imediatamente ali ou nós não tivemos esse problema. Entendeu? Então, quer dizer Veja, então, essa exigência, tá certo? Em relação às candidaturas, de um posicionamento claro sobre essa questão, sobre a questão né, da, da, de como, da organização do setor público, da valorização dos trabalhadores, tá certo? E, principalmente, do compromisso de lutar contra essas medidas neoliberais é fundamental, né? porque senão fica conversa, né? A conversa é um programa de governo que tem 300 coisas, mas como é que vai botar o, o programa de governo em prática com ajuste fiscal e com uma reforma administrativa que desorganiza totalmente o setor público para jogar na mão do setor privado? Entendeu? Então, assim, esse compromisso político nós temos que cobrar de uma forma contundente. contundente esse é o, esse é, o, é o princípio fundamental, porque todas as outras, tudo que vem depois de ampliação da educação o acesso à saúde, à cultura, ao lazer, a tudo, vai depender do, de como que quer dizer como é que se organiza, dizer, em que condições né, que, que os prefeitos é, vão atuar. Né? Então, assim, esse é um debate político fundamental em Campinas, em Diadema, que é a minha cidade, em todos os municípios do Brasil. E nós, trabalhadores do setor público municipal, temos que ir para cima nessa questão. Entendeu? debater em detalhes esse comprometimento político que as candidaturas do campo popular e do PT devem ter. Sim, esse compromisso, né? Jandira, eu assim, para a gente ir terminando, veja, eu, eu não me canso de falar sempre que a gente está debatendo as pautas do serviço público, as pautas dos servidores públicos, enfim, essa pauta, uma vez eu tive aqui. A, a Natália Bonavides né ela estava falando sobre a justamente sobre a, a aprovação da, da lei complementar 173 como é que se deu né e que ela votou contra né porque ali teve toda uma uma chantagem dizendo que eu ficar de fora né os da, da restrição aí os trabalhadores da saúde a gente viu que ninguém ficou de fora que ele penalizou todos, né, então independente de se você estava morrendo ou não na pandemia, ele colocou todo mundo no, no mesmo barco, mas enfim, e a companheira Natália votou contra porque sabia, né, que é, aquilo era uma falácia, que a gente não ia cair, cair em nenhuma é, chantagem, nenhuma conversa mole aí de, desse governo, mas veja, é, o, nos municípios, né, Hoje, o serviço público é, do executivo nos municípios é saúde e educação, né? A, assim, é porque até a assistência que tem trabalhado muito no enfrentamento da pandemia já vem sofrendo o amplo processo aí de terceirização, né? Do, do avanço das parcerias públicas privadas aí no meio e tal. Mas, assim, é, é, é saúde e educação. Hoje, a saúde assim, aqui em Campinas é, uma, é, um, é um município que é, tem tido muita morte, inclusive, dos profissionais da saúde aqui no enfrentamento à pandemia. Quer dizer, é um absurdo que nós, trabalhadores do serviço público, não consigamos fazer essa defesa né, do que tem sido. É a monitora de creche, é, é esse salário que você falou da monitora. É professor de creche, é esse profissional. Sim, não é os caras de alto escalão, o alto escalão está lá no judiciário, está lá na parte do legislativo, mas assim a ampla maioria que estão, e, e, e outra, o número de, de servidores públicos nos municípios é muito reduzido também. Né? A gente vê que todo ano, o ano passado, a gente fez aqui em Campinas, as monitoras, né? o segmento que eu faço parte, a gente fez uma organização aqui de, de boicotar uma semana as horas extras. Teve creche que não funcionou, porque só funciona a base de hora extra. A gente fez um boicote, não foi, nem, não foi paralisação. E foi chamado pela oposição sindical. Nós que chamamos. Assim, era, era, foi a organização das monitoras, né que a gente tem uma comissão aqui, que, a, que nós nos organizamos e chamamos. Foram praticamente três dias, porque era um dia de feriado, de emenda e tal. Nós chamamos três dias. Teve creche que teve que todo dia dispensar as crianças meio-dia, porque não at conseguia atender, porque não tem profissional. Não tem, né? Então, então quer dizer, é, eu não sei o, o que está acontecendo, que a gente não consegue dialogar né, com, a, com a população e ver e, e apresentar todos esses riscos, né? Que o Estado brasileiro, que a população, né, a, que mais precisa do serviço público, corre, né? Bom... Eu vou, então, finalizando aqui, é, falar para o pessoal que a gente agradece bastante a participação, teve um, um número bastante considerável aqui de, do pessoal acompanhando essa live, esse, esse tema, é um tema muito importante, até tem pessoas é, que falaram comigo na semana, né, preocupados sobre o tema, companheiros que querem prestar esse concurso para... Para serviço público, banheiros que querem é, ser aí, é, se utilizarem aí, né, do, do programa de, de cotas, né, e como é que vai ficar isso tudo, né, diante dessa reforma administrativa? Isso tudo foi foi levantado, né, por várias, por várias, por várias pessoas. Enfim, a gente sabe, como a própria Jandira disse, a gente está aí diante de um governo neofascista que o máximo que ele puder fazer para tirar direitos e, e, e ampliar muito, muito, muito a, a desigualdade social, ele vai fazer isso com certeza, né? Então, quero agradecer quem participou até esse momento. Dizer que essa live, assim que a gente encerrar, ela, ela vai demorar um pouquinho para carregar na página do Facebook, mas logo ela vai estar tá carregada. Então, se você quiser assistir novamente, compartilhar, fiquem fiquem à vontade a, a Thalita falando aí debate em pauta de forma administrativa é isso né é uma deforma mesmo não vem não vem reformar absolutamente nada vem vem piorar em muitas nossas condições e é, falar para o pessoal também que essa live vai ficar também é, gravada registra, lá no blog né então se você quiser também entrar pelo blog fique fique à vontade Quero agradecer quem acompanhou. A companheira Edilene Santana esteve aqui na, na nossa live também. Não sei se ela está ainda, mas ela esteve, é uma, uma companheira que é do movimento sindical e é a nossa pré-candidata aqui à vice-prefeita. A Jaqueline fala o seguinte: obrigada, companheiro, o desânimo é muito grande, mas a gente sempre esteve na luta, né? É isso daí. A gente não vai desanimar, não, a gente vai continuar lutando agradecer eh, os, o pessoal aqui que construiu esse momento, o William, que está operando aqui para nós, a, a Mariana Melo, que está tá aqui no suporte também, a Paula Viana, que cuida aqui da, da arte, aqui, das, dos nossos materiais gráficos, o Júnior, que cuida do blog, a Rafaela, enfim, todo mundo que está aí junto com a gente, divulgando, compartilhando, né, construindo, desse momento para que a gente possa ter mais um espaço de debate, de debate político e as pessoas que, que acompanharam. Jandira, você quer fazer uma fala final? As suas considerações? É, eu acho que a única coisa que, eu, acho que a gente precisa ter muita, muito otimismo né, da vontade, mesmo quer dizer, diante de um quadro que a gente precisa analisar de uma forma racional. É saber o tamanho dos nossos inimigos, saber o tamanho do enfrentamento que a gente tem que fazer, mas assim a nossa única alternativa né? e mesmo nesses momentos, que tudo parece né? conspirar contra nós, que a gente não não não consegue ver, quer dizer, a reação, né? a reação que a gente gostaria né? do povo, da classe trabalhadora diante disso, nós temos que fazer essa construção cotidianamente. Isso não vai durar para sempre e nós temos que Isso. preparar a nossa volta para as ruas porque nós não vamos nós não vamos deter tá certo o, neofascismo, o ultra neoliberalismo nós não vamos deter a ganância do capitalismo tá certo se a gente não estiver nas ruas né a força do povo a força da classe trabalhadora está nas ruas uhum. e nós vamos ter que preparar a nossa volta para as ruas não tem alternativa né nós vamos ter que fazer é, Quer dizer, essa luta, vamos ter que ver como é que a gente faz isso, tá certo? Mas não tem como, né? não tem como. Nós temos que ter essa perspectiva e temos que ter isso, a gente, vontade de lutar, né? vontade de lutar, vontade de lutar, vontade de lutar e nos organizar, tá certo? E principalmente, quer dizer, construir né, uma unidade firme com todos aqueles né, que querem quer dizer, uma mudança para valer, né? Uma mudança para valer, né? Uma mudança que vai passar, quer dizer, pela construção de um outro mundo, a construção, quer dizer, de um outro sistema, né? Realmente que seja justo, igualitário e socialista, né? E essa é a caminhada que a classe trabalhadora faz e que nós temos que continuar seguindo, tá bom? Obrigadão, Guida, pelo convite, por poder estar aí com todas essa companheirada. Obrigada, Jandira. Obrigada mais uma vez, minha companheira quero, fico muito feliz de tê-la aqui, com certeza você vai voltar, porque a gente sabe que a gente tem você lá na CUT, né? na, na direção da CUT, é, discutindo, debatendo, e sempre atenta aí às nossas questões nas nossas defesas. Muito obrigada. O que nós vamos ter na tribuna de Campinas, né? O adversário <risos> é, é de, de raça, tá certo? É pra, isso daí. É Para representar a classe trabalhadora. É isso daí. Valeu, então. Muito obrigada. Obrigada a quem acompanhou até agora. A Amélia está aqui. Seguimos existindo, companheira. Guida, tamo junto. Tamo junto, pessoal. É isso aí. Então quero agradecer a todas e todos e eu digo boas Boa noite. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas. Tchau, gente. Fora Bolsonaro. Fora.